Oi, oi. E aí, sir? Tudo bem, tranquilo? E aí, como andam as coisas? Aqui tá tudo na dando direitinho. Tranquilo. E as coisas aí? É, como aí. Tá como aqui? Aí tá como aqui? Aí come aí. Aí come aí? Aí como aqui? É. Aqui não come aí, não. Quem come aí, aí é outro. Aqui não come aí, não. Aqui come aqui. Não, aqui come aqui. Aí, aí come aí? aí? Aqui come aqui. Pois é. Aqui aí, come aí, não. Aí come aí? Aí eu não sei. Eu espero que aí coma aí, senão estão passando fome. Mas vai ver, não tem fome aí, eu não, não sei. Depende, você acredita que tem fome? Aqui ou aí? Depende, de onde... não. Aí, se acreditar que tem fome, é um nível mais profundo da crença, você precisa ter um certo controle para poder não ter fome e não sentir falta de nutrientes. Aqui é mais crença mesmo, a pessoa se acredita que tem fome, tem fome, se ela não acredita, não tem, não tem esse nível de profundidade sensorial. Entendi, não tem sim, de, de... É mais superficial, né? mais superficial, é. é. É. Tem, aliás, tem um nível maior de controle administrativo Tornando as coisas mais superficiais No que diz respeito à sensação e sentimento é. Aqui eu acredito que tem fome Mas aqui também eu acredito que tem comida Então tá, né? Houve uma confluência Isso, é uma crença, mas é uma criança a níveis Etológicos, né? A níveis mais profundos, né? Sim há um nível de, de estrutura bem mais profundo, até mesmo a nível de crenças biológicas, né? Sim, uma crença me parece a nível de espécie, a nível de, sim, biológica, a nível de planeta. É uma predisposição inata. Então, o que caracteriza o é, humano, né, aqui vivo, né, no que diz respeito à condição é, de espécimes mesmo, porque, por isso que aí quem come é outro, é outra espécie. <risos> Entendeu? Entendi. É um fato, não dá para dizer que é mentira. Não, não, contra -fato, Então não, essas estruturas não. de determinadas sequências é, de ações dadas como o compor ou se comportar, né, traz consigo aspectos é, fundamentais mesmo a nível de caracterização ah, das próprias propriedades e padronizações, pré-definições das ações mesmo. Então, a caracterização pressupõe uma estrutura base, uma estrutura genética, uma estrutura de função para função com o objetivo de funcionalizar algo, né? Então a condição base é chamada de instinto, que traz distinção, que traz condição, que traz fatores favoráveis e mecanismos que determinam a confluência de fatores genéticos sobre condicionamentos do ambiente, dados, a união dos fatores mais o ambiente, comportamentos instintivos, ou o comportar instintivo. Já, da, já que a mente pressupõe um julgamento pós-ação. Então, não se tem um, com, um, um compreendimento do comportamento dada a condição mental não ter abrangência a nível instintivo devido à limitação do grau de consciência. A necessidade de pensar de maneira instintiva para conceber o instinto. E pensar de maneira instintiva é mudar as características das condições mentais a nível de evolução humana. Então, essas estruturas genéticas são percebidas mentalmente, mas não são codificadas instintivamente, determinando ah, suas fontes, né? Determinando suas estruturas, né? Suas heredes estabilidades, né? suas formas de, de condição e de fatoração, geração a geração. Então, esses padrões podem ser analisados mentalmente por meio da psicanálise e por meio ah, das formas de pulsão do ato e das ações dadas à formação do indivíduo e sua caracterização dessa formação no consciente para o subconsciente na fase adulta. E para exercer isso é necessário uma desambiguação do fator extinto, como se fosse uma resposta banal para tudo que não se entende a nível de comportamento impulsivo, dadas pulsões e esses fatores psicanalíticos tendo a condição de análise clínica, psiquiátrica, para diagnóstico de fatores mentais e de condições biológicas, mas dada essa, contudo, né, dada toda essa abrangência, é necessário ter a distinção do instinto de fatores comprovadamente doentes no nível psicanalítico da no, no aspecto narrativo e psiquiátrico no aspecto clínico. Caralho. Hein? oi só, onde fui a meter oh, okay. o nível de loucura aqui é muito grande oh. então a gente pode nos ah, nos condicionar como animais e ah, em aspectos típicos animais se tem o seu comportar da relação desses animais com a relação uh, com outros fatores, né? E essas sequências de ações especializadas, passadas de geração para geração, em com ou em determinados fins. É, como coisas que o ser deve se alimentar, não deve se alimentar, essas coisas. Ah... Uh, Dada a diferenciação do aspecto chamado ação final ou mediação da ação final, se tem o um ser que consegue perceber esse aspecto impulsivo e analisa e administra esse pulso de agir, onde filosoficamente o ser tem tesão ou não tesão por um ato, não no aspecto sexual, mas no aspecto de ter pulsão ou ter o um impulso da ação, onde ele tem prazer em fazer. Ele, as características do ato correspondem às características que o ser gosta. Isso tudo é, necessita de um determinado grau de consciência para que ele tenha a administração desse impulso da ação. Com o devido estudo e processos cognitivos adequados, com o nível de percepção é, mais elaborado, o ser chega a um grau de consciência aonde ele se conscientiza desses impulsos, se conscientiza da sua esfera animal e passa a analisar e gerenciar esse, esses impulsos como o já fez a nível do subconsciente, notando os aspectos da sua infância e dos padrões de comportamento é, tribal diante da sua a, estrutura psicossocial e da sua percepção psicossocial. Dada a esses fins, nós temos um conjunto de fatores chamados ações de apetência, onde o ser tem uma certa aptidão e motivação para trazer uma aplicação em certas razões, funções ou atitudes. Como, por exemplo, o ser que nasce para ser orador tem sua capacidade de oratória bem definida, porque ele se prepara para ser orador diretamente e indiretamente durante toda a vida. A questão é, ele nasce para ser orador ou ele tem contato com a oratória brevemente na sua existência? A alteração desses fatores pouco importa. Se nasce ou não nasce também não importa. O que a, o que importa é a exposição do ser ao que ele gosta, trazendo suas potencialidades instintivas aos fatores construtivos. Ou seja, o ser tem potência de vida e potência de agir integrando o instinto à sua ciência e a ciência à sua consciência. A ciência e a consciência são coisas distintas, pois a ciência é o que determina a sua própria percepção de si. E a consciência é a percepção de si em um meio comum. Então, a percepção de si em um meio trabalha em triangulações, que nem nós já estudamos, né, Juliana? Já a condição da ciência se dá na auto-percepções dos seus padrões lineares. Porém, esses padrões lineares ocorrem em subsequência. Ou seja, existe uma sequência de vários padrões que trabalham individualmente com uma certa linearidade. Dada essa determinada fatoração, temos vários direcionamentos de percepção. Precisamente, a analítica lógica e racional traz um objetivo é, claro em se conhecer e determinar o seu desenvolvimento instintivo eu diria que ciencial porque ciencial porque é a ciência do todo que ou de tudo que é você até aquele momento aonde a interpretação dos processos instintivos passa por uma maturação você amadurece e se torna um ser que gerencia também seus instintos, tornando uh, consciente dos efeitos finais do instinto. Por exemplo, você nasce... Vamos falar de um exemplo de um ser do gênero uh, masculino. Okay? ok? Ele nasce exposto em uma, uma, uma, um ambiente tóxico, Uh, com uh, outros exemplos de seres uh, do gênero masculino com a sexualidade heterossexual doentia, onde a objetivação, a objetificação do outro, principalmente outros seres supostamente héteros, que nós não sabemos, mas são julgados como tal, em estados que é uh, preconceituosamente... Um, lesado por esses seres que estão ali sendo exemplo para esse indivíduo primeira coisa que realmente é coitado né? mas depois você, você segue como o raciocínio um, esse ser terá exemplos, ele vai incorporar esses exemplos, ele vai uh, refletir e vai filtrar caminhos dentro desses exemplos e se tornará um adulto com problemas por causa desses exemplos que vão contra seus fatores instintivos. Instintivamente, não há diferença do ser para o ser. Tirando a condição do acasalamento, tá? ou seja, procriar, ah, o ser deseja procriar. É só isso, não existe a. Ah, sexo, não existe é, diferença, não. É, ele só vem com um problema para o criar. Então, condicionando e filtrando essa estabilidade, essa condição, ele se torna um adulto com um aspecto ah, sexual extremamente problematizado. Se ele estuda a consciência, o subconsciente e o instinto, ele consegue dar vazão a esse aspecto do acasalamento instintivo e dos aspectos de configuração do que é prazer, e consegue se conhecer ao ponto de reconfigurar esses filtros e se tornar um ser saudável. Não saudável no aspecto de, do que é saudável e do não saudável, do aspecto de saudar no sentido de saudade, no sentido de cumprimento, no sentido de respeitar o seu próprio ser independente de como, ou de onde ou porquê. Dessa forma, ele terá o seu formato de ser, ele terá liberdade. Isso é, sem dúvida, algo que para nós que estamos aqui como professores e como estudiosos, além de, de espectadores é, muito assíduos com a, a evolução de todos que nos buscam, para nós seria uma espécie de conquista, igual no jogo, você chega num lugar e tem uma conquista, você tem uma... Você, poxa, que, que, que bacana, parabéns, você chegou a um nível avançado. Seria uma formatura. Tendo todos esses dados, nós preenchemos o aspecto do manual de a nível instintivo, pelo menos até hoje, porque nós ainda vamos estudar isso mais... Um, profundamente em breve, Chuyana. Tem dúvidas? Não, você falou que aqui, então, a gente chegou na, na conclusão, pelo menos, desse capítulo do manual de instrução a nível instintivo. Isso, nós temos um capítulo porque falamos do relacionamento, né? A vida Sim. começou. Falando do relacionamento, então nós temos aqui uma economia institucional uh, do instinto, dada a palavra economia, significando autonomia do ecossistema. Então chegamos ao nível de economia institucional instintiva. E isso é uma grande conquista, porque... Podemos lidar com coisas como vícios, como escolhas, como passado, traumas. Podemos lidar com uma série de coisas de maneira a serem discutidas por seres racionais que buscam a sua melhora e a sua evolução sem a necessidade de remédios, técnicas ou algo do tipo. Pode levar tempo mas o ser tem o um caminho das pedras para exercitar sua jornada e suas descobertas de maneira gratuita, com bastante empenho, evidentemente, porque são muitos vídeos, mas estamos aí elaborando e trabalhando para tornar as suas informações cada vez mais acessíveis, sensíveis e respeitosas. Né? Então, tranca o ser vai passar por um desenvolvimento instintivo-ciencial através de mente analítica? Isso, ele tem sua mente analítica para poder usar como ferramenta para elaborar as suas fantasias e, com isso, compreender de maneira racional o funcionamento do instinto. Ele não vai compreender o instinto, que ele tem que ter um aspecto instintivo e, e funções biológicas e neurais para poder conceber o instinto. Mas se ele conseguir conceber os aspectos e a função, ele consegue entender. E tá. com isso, a mente que media tudo consegue estruturar filtros diferentes em relação filtros mentais diferentes em relação ao instinto. Então, tá, entendi. Então o ser vai conseguir refletir, perceber e filtrar, perceber esses, esses caminhos onde ah, ele foi, digamos assim, entre aspas, lesado por exposição a exemplos e crenças que isso. configuram programas não muito saudáveis para ele, seja nessa encarnação. Porque isso pode ter acontecido em outras encarnações também, tipo, o ser já vem com uma certa Pré-configuração? Se vem, essa pré-configuração já é a configuração quando nasce. Se é a configuração, a lei de ressonância traz experiências correspondentes. Então, vindo ou não de outras vidas, a, a infância vai corresponder a esses aspectos. Então, o ser precisa focar só na infância. Tá, tá certo. Então fica mais simples, digamos assim. Focar mais nessa, nessa imersão palpável, palpável. nesse, nesse personagem, imagina. nessa imersão. Isso, isso. Que esse personagem, tendo ou não conexão com vidas passadas, ele corresponde aos aspectos a serem trabalhados na infância. Entendi. A ressonância está acontecendo no, no, no presente, no aqui e agora. Isso. E ocorreu no passado também. Mas ao alterando... perguntar. Aspectos... Oi? mas alterando no presente, no aqui e agora, se desata o um nozinho, se remove aquele do filtro. Do aqui e do agora, já que no passado não há... O passado não existe. Isso. Entendi. Entendeu? Eu acho que eu entendi. entendi. Que coisa boa, tá vendo? Entendi, porque assim, ele, o ser... Ele mesmo consegue que esses filtros e como são filtros digamos assim imaginários, certo? Esses filtros eles estão rodando a nível men mental. Exatamente. Porque o nível instintivo está saudável, certo? Os pulsos são saudáveis. A tradução e interpretação desses pulsos é que é que está transtornada. Exatamente. Tá. Então, tá certo. Então, a nível mental, o ser pode reconhecer e, e só de. Tranca, só de já dizer que não se deseja mais aquele filtro, aquilo já começa a se resolver? Como é que isso? Só de você conceber o filtro, você já tem poder sobre ele. Porque você consegue enxergar. Entendi, que é que você... é, é, é exato Que é essa autonomia Do ecossistema Essa economia institucional do instinto Exatamente hum. Só que Não é uma coisa que você faz Caso você esteja a níveis de ansiedade, de agonia, de é necessário que você, de fato, esteja num grau de consciência mais, é, vamos supor, mais amoroso, gentil, sutil, carinhoso. Não vai, não vai chegar lá no, no joguinho e, e ficar batendo no coleguinha, né, coleguinha? Mas vai aí dar. já está doentinho, então, né? Então, ele já está é no exato, postorno, né? porque, se, pelo que eu entendi, você falou que o ser vai chegar nessa percepção eco bio psico, Isso, ele vai dizer... O, que, o, que, o que, ser ou você aí, coleguinha e coleguinhas. Você que tem o um impulso de bater no coleguinha, mas não bate, aí você está no, no local que você é legal Ótimo, não abrida. E busque dados que dá para poder sair disso. Você aí que tem impulsos é, em relação a vícios, em relação a qualquer coisa que você não goste, coisas que geram agonia, é, é para você, esse áudio dá para sair disso. Lógico que o áudio é conceitual, é necessário um acompanhamento e um suporte, mas há estrutura para isso e você pode entrar em contato. Tá bom. Então, se o resultado da pulsão... Que a pulsão é sensitiva, certo? O impulso, Isso. o aspecto é impulsivo. Se o resultado do aspecto impulsivo daquela equação é violência, ali já tem algo... Algo errado não está certo, né, Tranca? Exatamente. Tá. Porque estamos num numa numa já estamos numa civilização certo onde uh, digamos assim violência é tipo monopólio do, do estado mesmo assim só para evitar danos a, a, a terceiros é só para tipo conter uh, exatamente é, conter ou proteger né terceiros é uma é, é uma coisa bem restrita esse esse, esse direito dos representantes da, da lei Exatamente. Tranca, isso vale também para pro, os representantes da lei, digamos assim, a nível a, multidimensional? Sim. Os exus e tudo mais? ali é essa. Larga. Agora, a implementação da lei, aí é uma questão que pode demorar algum tempo. Porque aquele agente da lei, aquele representante da lei está também em processo de aprendizado? tá tá sendo treinado. Tá. então ele pode exceder digamos assim os limites do, do, do, da, do como é que eu vou dizer da seu do seu privilégio exatamente tá mas aí ele também vai ter esse mesmo processo certo de entender ali qual foi o aspecto impulsivo e por que foi interpretado como um, uma certa ação que excedeu limites. Exatamente. Tá. Então, esse processo é um processo que vale em todos os níveis da brincadeira. Isso. Aqui, esse áudio não tem objetivo de trabalhar com esses seres, mas há outros trabalhos direcionados dessa maneira. Tá. Tá bom e assim o ser pode perceber inclusive as suas próprias apetências, certo, seus seus talentos e características, sim, sim. para que ele não também não se e não se adultere tentando fazer o que ele não não, não gosta, não tem apetência para fazer. É isso aí. Tá bom. Seria tá é uma seria uma, um transtorno de si mesmo, né, uma deturpação de si mesmo. É isso. aí. Hum, entendi. Tá. Inclusive no seu exemplo, né, do ser que foi designado um gênero masculino, porque ele veio como. entrou na brincadeira como bebê, então ele foi. foi, lhe foi afixado um rótulo de Isso. gênero, e ele foi exposto a um ambiente. Mas aquilo pode não. Doentio. Doentio. Mas mesmo aquela designação que ele foi imposta, pode não corresponder. A, a, a sua característica autêntica, verdadeira também a, isso, além disso além de poder não, pode não compreender, não corresponder ou pode corresponder mas de qualquer jeito o aspecto de correspondência era doentio o, o meio era doentio então, o resultado no nosso exemplo do que ele é não importa, o que importa é o que ele vai se tornar, pois ele vai se tornar um ser saudável, independente do que seja. Ele não será agressivo, não vai gerar dano, não vai desrespeitar os outros. Ele vai uhum. gerar um grau de consciência onde ele vai se descobrir e essa descoberta vai trazer para ele novos caminhos, para esses pulsos instintivos de acasalamento. Só que o ser humano chegou ao nível de consciência onde o, o acasalamento não é só instrumento de, de procriação, o que não tem problema nenhum, mas, uh, e por isso há o fato de não ser um instrumento para procriar, há outras opções, outras formas, outros gostos, outras maneiras que não importa é, não tem problema nenhum com responsabilidade, né, porque... Com respeito aos direitos humanos. Não tem problema nenhum, o ser vai, vai, vai usando o portal de, de, de login no sistema de forma... Ah, é, o gosto, o assim. gosto não tem problema. Já a, a, o gostar, né, o fazer, dentro das regras das leis... E dentro do que é paz de espírito para todos também. Mas é porque você estava dizendo que os processos instintivos passam por uma maturação com consequência consciência dos efeitos finais dos instintos, né? Sim. Então, por exemplo, é, se está ali rodando o programa Procriar, mas não existem, existem condições materiais e, e, e biopsicossociais, para que aquele programa seja o programa mais estratégico naquele momento? Tá? É. Aqui é assim, imagina que o instinto é um monte de caixinha numa instante. O estímulo do ambiente que determina a caixinha que vai ser aberta. E o estímulo do ambiente passa pelos filtros que estão entre a mente e a consciência e o instinto. Então a maneira com que o ser interage com o ambiente e vai filtrar na sua consciência e vai pegar a caixinha. Imagina que uma pessoa está livre andando na rua tranquilamente. Esse ser está andando vestido do jeito que gosta tranquilamente sem aferir nenhum tipo de quebra de conduta social ou das leis. Então ele está ali livre. Imagina o ser doente vai filtrar na sua consciência doentia Uh, aquilo como um estímulo e vai pegar da caixinha acasalamento então ele que vai buscar na caixinha do instinto então com a consciência saudável a nível mental o ser não vai puxar na caixinha extinto vai puxar na caixinha respeito então a qualidade, é ele vai se incorporar da qualidade instintiva do respeito e vai respeitar o outro ser quando ele for saudável Ser, porque assim também ele respeita o seu próprio ser, certo? Lógico, respeitando o direito do outro é respeitar o próprio direito. Sim. Porque Sim. as pessoas acreditam que o instinto é ativo. Não, o instinto é passivo. Ele é passivo aos estímulos. A questão é que os estímulos não são sempre conscientes. Então, o estímulo do subconsciente também tem acesso ao instinto. Por isso que o cuidado e a limpeza, a, a asepsia do subconsciente é, é necessária, entendeu? A higiene, do, a higiene subconsciente. do subconsciente é necessária. Por isso que eu, eu insisto tanto para limpar a bunda. Tá certo. Os seres estão todos assadinhos, então. Não, todos estão generalizando, mano, né? tô generalizando. Todos não, tem muito ser. Tem muito ser com, com problemas graves de fungos. Eita! É, não mantém sequinho, não, pra ver Eita! <risos> mas o fungo ali veio fazer companhia né? o ambiente estava ambiente mais compatível né? a falta só você defender o fungo eu vou rir você, é defender o é fungo, mais você defender o fungo nas partes eu vou rir vou nem te proteger <risos> Ué, ele foi um atamorão você veio fazer companhia entendi é <risos> Mantenha ele, então. Eu não. Não, não, não, não, não mas, eu, mas como é que eu vou dizer? Como ser que aprecia comer fungos, né? Tudo tem seu papel no ecossistema. Entendi. É, coma fungos onde você desejar. Não, porque o champignon é um fungo também. Ah, é sim. O é, champignon é fungo, faz o estrogonofe. É, o fungo os fungos são uma categoria importante no ecossistema, é, verdade. é porque eu senti o um fungo assim um tanto quanto, como é que eu vou dizer, defamado, né, então, ah, eu fui instintivamente, a honra do fungo. instintivamente me surgiu é, esses dados, né, do papel entendi, do fungo entendi. no ecossistema, é, a proteção do fungo, né, no ecossistema, depende uhum. do de onde, né, Exatamente, é toda uma questão de limites e interações, assim, né, na consensualidade, exato. É, até porque, né, se você tem fungos em locais inapropriados, há de haver um, um aspecto doentio, ou, né, gostar de fungos em locais que os fungos não são é... comuns ou saudáveis. É... Acho é bom de parar por aqui, né? Já fiquei pensando é, onde é que os fungos. É, mas já, já existem. Como é que eu vou dizer? O sistema é bem cuidado. É, pá, o sistema é carinhoso, tranca. Já existem tratamentos para. Existem, coisas, é assim, só o né? certo e a sepsia, né? Mas tem vezes Cuidar, que. Talvez, é, é, mas talvez a colônia. Um fungos tem colônia, a bactéria tem cultura, hein? Eu não sei se o fungo. O que, que tem fungo? Colônia? Não sei, mas talvez. A o grupo comunidade fungal já esteja num nível que talvez precise um pouquinho de ajuda de um fungicida. Olha que coisa feia, vai matar os é, mas É, mas é, é um é. carinho, né? É um carinho, estava desequilibrado, a ocupação. É, estava num local inapropriado. É. É, igual a gente está falando dos agentes da lei, né? Aí se expõe um, um agente sistêmico para manter a coexistência equilibrado e saudável entre os diferentes é, mas a mente coletiva dos fungos não vai achar ruim dos fungos não estarem mais ali, na verdade será bom que os fungos estejam no local confortável sim, sim no local onde eles contribuem para a saúde Outro é, a da... outro dia o médico estava tá, aqui falando, né, pô, a árvore quando nasce num local com sogro inapropriado a árvore fica, deve ficar triste e tal, falei, a árvore morre, foi para ele <risos> Eu falei, ela não não. Ela morre, ela, nega, ela se nega a viver ali, não é inapropriada. Às vezes ela nem nasce, às vezes ela nem a semente nem ela nem se abre. Eu falei para ele ele falou, mas é assim, simples assim. Eu falei, exatamente, a coisa é simples, é tranquila. A, a, a árvore não é uma árvore, a árvore é várias árvores. Então, é como se uma célula da árvore não vingasse, como ocorre em Toda hora no seu corpo. Aí ele Ah, é assim? Eu falo, Exatamente, eu sou idiota. Você está pensando como? Mas isso também é um programa, né, Tranca? Porque me pareceu que a Avril não tem esse programa. É porque parece um programa também de dizer que a existência se precisa insistir na existência, independente isso. da qualidade daquele existir. Né? Ou a então, árvore ser uma individualidade baseada apenas naquela árvore, porra. Não, mas também não precisa ficar insistindo na existência, se ali aquele ecossistema não está não, não, não descuidando, vejo. tá está difícil, não sei. Eu concordo, não tem problema nenhum, a questão é a pergunta e a árvore. E a, árvore, e a árvore, eu não sei. E a árvore, eu gosto muito. De árvore. A, árvore, a árvore vai ser árvore em outro local, representando sua espécime com sua mente coletiva de árvore. Entendi. Sim, a árvore então dá um, dá um logout ali, certo? E vai... É, como a sua vai célula. Vai estar em outro, outro lugar como uma árvore saudável. Sua célula das sete anos já era, vou embora, não aguento mais se ela fede. Pô, a <risos> sua não, a célula dos outros. <risos> Assim. Humano fedido, vou embora. Você <risos> célula de macaco. Estranho que minhas células são chefes. vamos embora. Vamos deixar, tá ficando pior que a coisa. Ai, ai. Mas, tranca, o nosso, as nossas, as nossas, nossas, não vou te incluir. As, as, as emoções humanas certo? É uma, uhum. uma emoção, é uma energia que se move, certo? Ali tem toda uma energia corpórea também, sustentando aquela emoção tem, gostosa, tem. certo? Então, se o resultado é paz, alegria, tranquilidade, as células também estão sim, sim, contribuindo para isso, certo? Sim, estão gozando disso também. Tá. A homeostase do corpo se dá pela sensação que você tem no corpo. Então não é difícil. Tá, muito bom. É, não é difícil, mas faltavam dados, né? Tranca. Seria diferente é, agora... se, já, se entrasse na brincadeira com certas um, certas certas informações. É por isso que aqui estamos. Sim. Que sinceramente eu tenho mais coisa para fazer. <risos> <risos> então estuda, oh, oh, amiguinha, amiguinha, estuda e se dedica. É, se você não se esforçar no sentido benéfico, não tiver prazer em melhorar e atingir novos patamares de consciência eu vou embora. Eita. Aí você se vudeu. Tá bem que estou com economia institucional do instinto aqui, viu? Porque ah, assim, não, tá não há medo de abandono. Direito dos, dos, dos, você troca tá com o direito dos consumidores em dia. Viu? Autonomia do ecossistema, do ecossistema. Pois é, paz no coração e tchau. queria te dar um